Galera, se você quer conhecer, conhecer aquele local paradisíaco, aquele local bacana e curtir essa aventura de moto, venha conosco, porque nós temos algo muito maravilhoso aqui para mostrar para vocês, que é a Lagoa da Serra. É isso aí. É uma lagoa ali na região sudeste do estado de Tocantins, que já é bastante visitada pelos turistas. Bora lá, vamos mais contar nada. É, vamos lá. Bora lá mostrar São 3 horas e 30 minutos da manhã e nós já estamos passando aqui pelo Porto Taquarau e nós estamos já na saída de Palmas, na saída sul, em direção a Porto Nacional. Estamos indo aqui pela BR-010 e a cidade que, as principais cidades que iremos passar são Porto Nacional, na atividade quando chega em atividade a gente vira no trevo da entrada ali para a esquerda E até Dianópolis, em Dianópolis a gente entra para Rio da Conceição É uma viagem à noite, tem que ser com bastante atenção Porque se torna mais perigoso Eu decidi sair nesse horário para ganhar tempo para que nós possamos contemplar o, o visual do, da Lagoa da Serra. Pois a mesma só fica mais bonita no período entre as 9 horas da manhã até 11 horas mais ou menos. E nós iremos gastar aproximadamente 6 horas de viagem entre Palmas até a Lagoa. Isso significa que nós vamos chegar lá mais ou menos 9 horas da manhã. Então são 4 horas da manhã, nós estamos chegando aqui em Porto Nacional Tocantins. Lembrando que essa viagem nós não estamos só. Tá meu pai e minha mãe em um veículo, o meu irmão em outro veículo e a minha outra irmã em outro veículo. Eles já foram na frente, não teve como nós ir juntos. Devido ao nosso trabalho E já estamos chegando aqui no trevo de Porto Nacional Chegamos aqui no posto do trevo Aí é que a gente pega para cá, continua pela BR Ali a nossa esquerda vai para Monte do Carmo Ponte Alta nós vamos nessa direção aqui ó, ainda tá muito escuro aí aqui Porto Nacional tá, é tá aqui a cidade à nossa direita é uma cidade grande, fica a 60 quilômetros de Palmas é uma cidade histórica, tem uma praia aí muito bonita inclusive eu já vim nessa praia aí de Porto e essa praia ela foi feita artificialmente, ela fica numa ilha é muito interessante Cleia tá ali bem confortável, tá bem confortável e aí, Cleia? Eu tô aqui, hein? Ainda bem que ela vai ali caladinha. a Cleia não faz por uma viagem ela já sabe para ela poder viajar tem que ir ali de boa não pode ir abusando não porque senão eu não quero viajar mais com ela aí ela vai ali de boa Quebra-mola bem no <risos> acúmulo. Agora aqui a nossa direita vai para Gurupi, ou seja, pega a BR-153, né? Só que nós vamos aqui reto, no sentido da natividade aqui, ó. Galera, são 5 horas e 40 minutos da manhã Estamos chegando aí na atividade Abastecer a moto Tá aquela descansada legal aqui O pessoal ali tá em festa A gasolina aqui na atividade tá R$ 6,25 A gasolina tá ficando caro, né? Frente, né? Bora para frente que aqui tá ruim para descansar ainda Deixa por onde eu saio aqui, aqui, Aqui sai E aqui nós já estamos chegando Na, No Trevinho, eu saí no lugar errado aqui, mas tá valendo Aqui é o Trevo, aqui vai para Brasília, a nossa Direita Reto vai para Natividade E aqui a esquerda Dianópolis se contorna a volta para Palmas, mas agora vamos para Dianópolis. Seis e quarenta da manhã E desenvolvemos bem Acho que a gente vai fazer o... Bora Vida que segue É realmente é almas, ó Aqui também sai lá, ó Só que aí é estrada de chão E lá é asfalto aqui em Dianópolis Dianópolis é uma cidadezinha boa olha só Dianópolis perímetro urbano agora aqui em Dianópolis dá uma leve descansada estou muito cansado são 7 horas e 9 minutos da manhã foi bastante puxado a vinda aqui nesse posto, deixa eu ver se é nesse que eu quero parar mesmo é nesse mesmo e aqui entra para rio da conceição se eu não me engano é naquele trevo ali né completa o tanque aqui oh, bom dia completa por favor gasolina isso Um, abastecemos, fizemos nosso abastecei. lanche. <risos> também Comemos um pastel gostoso. Agora que nós vamos entrar nesse trevo aqui para esquerda. Indo reto aqui vai para Taguatinga. E aqui vamos para. Rio da Conceição é um trecho com 25 km de asfalto estamos entrando já aqui na cidade de Rio da Conceição é uma cidade pequena é uma cidade grande agora procurar saber para onde que vai para Lagoa da Serra Pessoal, para vocês que querem é, reservar comida, o local é aqui, em Lagoa do da Conceição. Eu vou deixar aí nos comentários o número do telefone para vocês reservar comidas, em comida. Né? Lá tem galinha caipira, arroz com bacon, essas coisas assim. Eu vi o cardápio. E eu vou deixar o telefone para vocês fazerem a reserva caso queira reservar a alimentação. No nosso caso nós estamos levando a alimentação. Porque como eu já falei antes, meu pai já está na frente com meu irmão, minha irmã. E eles levaram de carro a alimentação. Uma panificadorazinha aqui. Pedir a informação aqui. Vou perguntar ali onde para aquele... Aquele ali eu acredito que saiba. Deixa eu ver, perguntar pra isso Vem aqui. aqui saber. Bom dia! Pra chegar na Lagoa da... Isso! Aqui tem uhum. o supermercado ali, né? Pra ver essa ponte. Aqui é o supermercado da seção, ele vai ficar com uma plaquinha. Ah, tá. Beleza. Obrigado. É, então é fácil o acesso, não é difícil. Beira do Rio, restaurante rio aqui é que desce a questão das canoagens, não sei que rio é esse aqui. Diz disse que tem um mercado, né? Ah, Lagoa da Serra, daqui tá cá, ó. Então vamos, agora aqui é a estrada de chão. Eu acho que são uns 25 km de estrada de chão. Pelo que eu vi, ali tem muita areia. Opa, quase que eu caio aqui. O pneu tá bastante cheio. Tá. Enganchou, Cleia Os pneus estão bastante cheios Eu vou Parar aqui, esvaziar os pneus Porque o pneu cheio demais Ele não É bom para passar em areia Como nós vimos ali Ainda bem que não caímos, né Cleia <risos> Aí dá uma esvaziadinha Aqui, okay, nós encontramos algo que tem risco de furar o pneu, aí nós estamos tentando tirar aqui, porque vai rodando e vai entrando, né? Olha só, caco de vidro, ó, é, isso aí ele vai entrando até atingir a câmera, eu acho que não atingiu, né? Aí a gente vem aqui, olha só, aí tem as plaquinhas, ó. Lagoa da serra, virando pra cá. Ainda falta 10 quilômetros. Região bastante bonita. É só pegamos um trecho aqui com muita areia. Muita areia mesmo. É um pouco difícil para segurar a moto. Devagarzinho vai indo Aqui um dos segredos É pegar o rastro dos carros E não sair Só que vez em quando a gente sai deles Aí a moto aí Tipo aqui Olha só que lugar bonito Olha lá, tudo pede buriti isso aqui ó. Paisagem bonita Aqui nós estamos, pessoal que Essa serra aí é chamada de Serra Gerais E essa lagoa Ela é justamente contornada Pelas Serras Gerais Pelas Serras Gerais, né? Ou Serras Gerais, não sei E vamos Vamos rasgar mais areia Muita areia Aí aqui justifica o, o pessoal falar que é melhor carro traçado. Porque realmente é. Esse carro pequeno também vai. E a moto tá indo. Devagarzinho, com cuidado. Mas tá indo. Aí alguém pode perguntar, dá de vir com aqui? Dá, dá sim. Um dos segredos é esse, é esvaziar os pneus para facilitar para passar na areia. Dá de vir Titã, Beats, Pop 100, tudo dá para vir. Depende do piloto que tá em cima dela. Eu digo que dá porque eu não tenho nem muita prática com moto assim. E eu tô rasgando a areia com essa aqui. Então quem tem mais prática com certeza desenvolve bem melhor. Agora nessa época do ano aqui a areia está muito solta. Porque não está molhada, está enxuta. E a areia enxuta é mais difícil mesmo para passar. Vai indo. De vez em quando sai na trilha, do trilho. fazia no chão com esse seguro aí Segura <risos> mas, mas ia no chão A Cleia fazendo um graça aqui Você tá Aqui, pessoal, a raposa, ó a raposa, é. eu pensei que era um cachorro, um cachorro. mas não é? Não, o um rabão de raposa, raposa de fora, ah. É ó, ela tá quase cansando. E admiro que não entrou pro mato. Ó. Não é. Não é. É <risos> Aí ó, a eu raposa ó, foi bom. embora. <risos> E essa estrada Olha Nós Estamos chegando Aqui olha só, essas pontes Tem o risco de ter prego Então não é bom a gente de moto Passar ali por cima Porque esses parafusos aí pode ser que corte o pneu Aí passa aqui ó. Areinha Areia aqui é o que não falta Areia aqui tem de sobra <risos> É, parece que nós já estamos chegando Ah, não chegaram ainda, né? Pensei que já tinham chegado, né?